O que o que, que, que, que, que tá fazendo? Ele tá dando um creme assim pra frente. O que que tá dançando? O Ó, o Capitão Ferruccio, Setzer, olha. Deixa eu um costume aqui. É de Capitão Ferruccio. Vamos decolar! <risos> Vai, começa, começa. Deixa eu só... Vou colocar uma corinha, peraí. Começa! Mudar, Pronto. Começa! Vamos começar. Ninguém vai querer entrar então... Partiu! Ai que infernito. Tu isolou, caceta. <risos> Obrigado. Hum? sabemos que dessa vez não foi o Setzer. dessa vez não foi o Setzer. <risos> eu não sei nem onde acharam onde acharam. eu não tenho nem noção eu tava aqui na cafeteria fazendo os elétricos. eu tava fazendo um negócio lá do daquele campo de força lá, o shield <risos> ou foi o Kiki que achou? perto da elétrica pinguim. a gente não tem eu não tenho nem ideia, eu vou dar um eu, skip eu também vou dar um skip, dar skip pinguim eu? Não foi. Foi, foi você. não foi não Eu não vou contar como eu sei Cara, <risos> <Girl, Ruby. risos> right. Eu não tô olhando a outra tela Eu tô olhando Agora deixa eu terminar minha task Porque reportaram enquanto eu tava fazendo a task, né? É legal que eles colocaram agora, assim, para pra juntar os cabos pra quem é daltônico, né? Sim. Ah, não, véi. Por qual é do oxigênio? <risos> vamos embora, vamos lá pra administração. Alguém <risos> foi no outro? Ai, meu Deus. 4, um, Quatro... Nove... 4, 6, 1. Caraca, eu vou conseguir terminar. Terminem vocês agora. Vou para a câmera de segurança. Vamos lá, chat. Será que eu ganho essa, velho? Hum. Tem um corpo ali, velho. Pera Onde é que tá esse corpo? What the hell? Ó, achei o corpo ali perto do... Daquele lugarzinho do O2 ali. Que você ia é puxar a alavanca. Eu tinha achado na câmera de segurança. E depois eu fui pra lá e... Reportei o corpo. Que eu já tinha visto. Eu tava aqui, alguém sabotou a porta aqui do storage, eu tava preso aqui no storage, já acabou de abrir a porta. Okay. Eu tô achando que a Ruby tem razão e foi o pinguim. Eu não tenho ideia. Mas... Não, mentira, eu desconfio do Kick. Mas enfim, todo mundo se voltando, é incrível. <risos> é um impasse mexicano, cada um apontando. o o <risos> Aqui deu uma meia-areia. Ô caralho, o que, que eu vou fazer, velho? Odeio essa tarefa do reator. Aê, ganhamos por teste, porra. Se fudeu, <risos> Pato. Aê, quem era o impostor? Era o Kik mesmo? Não, era Pato. Ah, tá. Era a Pato. Nossa, ela me matou, quebrando. Foi, foi, foi, foi muito cruel fez, a, fez o... foi muito cruel e ferrou assim? o pior é que eu não tinha visto que ela tava de roxo aí veio um roxo e me matou eu falei que raio que é esse roxo? eu não tinha me ligado que tá, tu tá de roxo Oh, de novo? <risos> tá bom Tá, eu tenho que ir pra onde? Nós oh, já tem uma aqui Pera aí Tem que esperar tanto? Meu Deus, quanto que eu tenho que esperar aqui? Ai, meu Deus Já estou ferrando, galera Como é que é isso? Não sei, é o mesmo que eu tenho que fazer, real. Caramba, mano. Coisa lerda! Ah! Meu Deus, eu tô... a gente tá muito ferrado. Se depender de mim agora, a gente tá muito ferrado. Ah, não, eu só tenho. Ou só posso deixar aqui. Ah, tá, beleza. Ok. Eu achei que eu tinha que ficar lá. Deixa eu ver reator. Vamos um, tal o tal do reator. Hum do reator Eu tava indo pro reator Onde eu tô? Gente, onde pra variar tava... Pra variar eu tava perdida no mapa E eu não faço medo Eu, tô. Não, é, eu Deus tava Deus Deus indo Deus Deus pro, pro todo do reator Deus Tá ligado? Deus. O pinguim entrou <risos> correndo agora. Eu tava saindo do reator, o pinguim entrou correndo na sala que vai pra descontaminação. Eu tava, eu tava indo pro reator, porque eu não sabia onde era. Também estava perdido. Mas eu, eu tava pro indo corpo. pro reator. Gente, ninguém tinha que solucionar, né? Eu, não... eu, eu tava indo. Eu não onde saindo. tá o corpo, tá ligado? Sabe aquelas setas? Eu acho que foi o pinguim. Eu fui seguir. E aí eu moro e parei em algum lugar Ah, eu, eu vou eu Vou pular, gente Faz o menor ideia, eu tô mais perdida Que você atiroteia esse mapa Ah, mas que eu acabou de pegar o mapa novo <risos> Bora Meu Deus, a gente tem outra parte do mapa Gente, eu, compl eu tô completamente Mano, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá, tem um balcony. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, é aqui 1, 2, 3, 2, 1 Beleza Tá, agora tem que ir lá pro admin Eu acho Esse aqui seis zero cinco um reator e lote Hum, eu tô. Tá bom, vamos descer mais. Eu acho. Não entendi não. Hum, tá bom. Tá então. Eu tenho que entrar nessa sala aqui, subir e fazer um negócio. Aqui. Vou um. Ok. Vou Ok. Ah, não, mano, comunicações, Ai, meu Deus. Hum. Cara, agora quero entender ali no outbreed. Uta réu. O assassino não tá matando ninguém, hein? Incrível. Pica in normal, ali. Ah, obrigado. Só isso? Vamos ganhar por task? Onde é que tem câmera de segurança aqui, velho? Hum. Tinha que rolar, né? Tinha que rolar alguma coisa. Onde é que é? Onde é eu que tenho que ir? Ah, não. Entendi, não entendi desgramada de uma mano onde é que tem câmera de segurança? ah não <risos> <risos> oi tem bem-vindo à live a solsoniu ganhou a solson é, é, é, é, meu deus legal que qualquer coisa a ah. A culpa é do pinguim, incrível! Mas deixa eu falar um negócio. Deixa a eu falar um negócio. Mim. Deixa, eu falar, deixa eu falar um negócio. Hum. Quando eu, eu matei a primeira vez, eu reportei e eu realmente não sabia o jogo estava. Eu fazia a menor ideia. Deve aparecer a carteira com o um númerozinho, não apareceu. Você pode entrar no jogo eu quem reportei, quiser. Pegou, um monte de número e não foi.